Tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer alguma ask time Alguma não, eu vou fazer O vídeo de hoje é ask time Nunca sei Eu vou fazer uma votação aqui pra... porque eu não sei o que, que eu vou chamar Deixa aqui, ask time ou ask tad Eu peguei algumas perguntinhas Aqui do comentário mesmo do youtube e algumas Do twitter E hoje eu vou fazer algo uma... meio bem diferente Tipo assim, porque eu sei que só responder perguntas Não é uma coisa normal, quer dizer, é uma coisa normal Talvez seja até meio que tedioso Você ou só ouvindo, aí eu falando das perguntas e eu respondendo, e hoje decidi fazer um pequeno desafio. É, eu vou dificultar um pouco esse vídeo aqui, só pra não ficar tedioso. Eu tava andando lá na rua de Nagoya, tudo, tava lá no shopping de Nagoya, eu encontrei este pacotinho aqui. Ele custou Rakuen, aqui ó, e é baratinho. E pra quem gosta dessas coisas aqui, desse tipo bizarras, tipo que não exige em qualquer lugar. Comprei. E tem tá escrito aqui que é o segundo kakinomi mais ardido do Japão. Pra quem não sabe o que é kakinomi, é um biscoito, sei lá, é um doce salgado. É um salgadinho, salgadinho do Japão. Ele é assim, pequenininho. Eu gosto de comer o normal que vende na loja, ele é um pouco ardido normal. E esse aqui é muito ardido, o segundo do Japão mais ardido. Eu quero me ferrar muito nesse vídeo Eu tô pedindo pra morrer Porque esse aqui deve ser muito ardido Quer dizer, é, é muito ardido Eu comi já um desse, porque eu não aguentei E é muito ardido Então eu vou colocar bastante Ai meu Deus, caiu Assim, na boca, e responder algumas perguntas pra vocês Vamos lá, vou preparar aqui as perguntas Senão eu vou morrer antes de respondê-las no próximo vídeo eu falo um pouco de japonês só uma frase eu já falei aqui então eu vou falar essa frase aqui Nihonde, onde de bambeni paraíca que pronto para minha frase. Ela não arde na hora ele só arde depois. Daqui a pouco eu vou estar gritando. Eu vou bebendo muita água daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu, meu amor, está começando a arder. Eu nem falei o nome da, da menina, pai. A Sarah Santana falou isso agora. Você vai aprender outro idioma e com quantos anos você aprendeu e com quantos anos você foi morar aí no Japão. E de novo, meninas, eu sei se você vai se mais coisa. Muito obrigada. Um beijo. Eu não tenho dica, eu falei agora. Então eu vou ler de novo. O idioma foi muito fácil... Não, não foi mais nada fácil Eu aprendi. Até agora eu não aprendi direito o idioma. Mas eu tô tentando cada dia Tipo você assim, eu falando que o japonês tá muito ardido mesmo Peraí, peraí, não posso beber água até re... terminar de responder a pergunta, vai Nossa, tá ardendo minha cabeça Mas eu tô tentando até hoje falar japonês Sim, eu tento é a mesma coisa de que as pessoas Tentam falar inglês e eu tento falar japonês Também escrever kanji, essas coisas Ainda tô aprendendo bastante porque tem muito kanji Que... Okay. É, quantos anos você aprendeu? Desde que eu cheguei aqui no Japão Com 8, 7 anos, eu fui pra uma escola Japonesa, Primeiro, primeira escola eu fui pra uma escola Brasileira que eu não sabia e depois fui pra uma japonesa E depois nessa japonesa eu comecei A aprender japonês e escrever japonês Só que até então tinha vários brasileiros E eu não sabia direito falar é, Japonês com o japonês mesmo porque Era muito estrangeiro e eu influenciava mais português do que o japonês. Quantos anos você mora aí? Ah, tá, quantos anos aí no Japão? É, aí hoje esse ano vai completar 11 anos, eu acho, ou 10 anos, eu não sei, não tenho certeza. Eu prometi a cada pergunta comer um punhado de kakinomi. ardido. Quer dizer que eu vou comer mais. Não foi a primeira aquela ali. Quer dizer, não foi a última, não foi a primeira, não. Minha mãe não vejo esse vídeo. Então ela fala, ah, você sujou toda a casa. Ah. a F perguntou. Ela perguntou, tá, Ju, eu amei seu vídeo. Tô saudade de comentar, adoro suas roupas, man. Yo, man, também adoro suas roupas. Eu também tô pensando em fazer... <coughs> Peraí, queimou. Nossa, eu nem tomei água ainda. Eu também tô pensando em fazer artes, fotografia ou cinema, sei lá. Ai, não era a pergunta. What? Tá... A Alasca perguntou, ardei muito E outra pergunta, você pretende, já pensou em voltar para o Brasil? Eu pretendo, claro, ir para o Brasil, mas é só para visitar meus parentes, meus avós, meus tios, minhas tias Tudo lá no Brasil ah, Tá muito ardida Claro que eu pretendo voltar só para visitar, mas para morar mesmo eu prefiro vir aqui no Japão Porque acho que já acostumei no Brasil existe vários lugares lindos e maravilhosos Não posso perder essa oportunidade de conhecer o país onde eu nasci E a última pergunta, deixa eu te preparar aqui. Tô quase desmaiando de tão ardido que tá. Aqui, ó. Eu vou colocar até pouquinho porque. Arroba pinguim Nihon respondeu. Oi, Thai. Aqui você é mais grossa. Eu... eu moro no Nihon. <risos> Olha, eu gosto muito da De Eu gosto das pessoas aqui. Eu... Agora eu tô odiando por causa que aqui no Japão tem esses troços horríveis que faz a gente comer. Irmão, a quase morrer. Não tô conseguindo nem falar direito porque tá muito ardido. Aqui. Mesmo. Agora eu vou ficar com o beiço de Angelina Jolie Só que não Então gente acho que o vídeo de hoje é esse Pera aí Deixa eu beber água antes de ser horrível A gente da garrafa Tá muito erdido. Não faça isso em casa, crianças, porque é muito perigoso. Talvez você possa ter uma queimadura na boca porque você tá comendo isso. Eu não faça isso em casa. É isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo, comente desafio também. Próximo eu faço desafio pra eu fazer, sei lá, né, pra eu quase morrer. Ver. dá um gostinho, porque, cara, minha barriga agora tá horrível, sério. Eu já não sei o que eu tô falando Eu tenho minhas redes sociais, então eu acho que eu vou deixar por aqui Ou talvez eu vou deixar por aqui minhas redes sociais Eu não sei é, Um beijo Até o próximo vídeo, tchau